Leão. Aí o cachorro ficou tão acostumado com a gente de levar o barril, o latão pra pegada, o balde. A gente botava no pescoço do, do, do cachorro, ele que levava o balde assim. Balde de querosene de 5 litros, sabe? Cheio d'água? Não, vazia. Chegava lá no poço, a gente tirava o balde do pescoço de leão, enchia o barril, o leão já estava pronto para levar o balde de volta. Como então, é que aí, Quantos turistas, menina, Tirava a retada daquele cachorro? Hein? Isso tem quantos anos? Eu tô com 63, né? Eu tinha 13, 14 anos, né? 50 anos, né? Tem fotografia do leão? é nada! Aquela época a gente se preocupava com isso, é? Hein? Nada. Nada disso. E me diga uma coisa, como é que vocês traziam esse barril? Aí que... pegava um vergalhão mais ou menos da goçura de um dedo enverga ele, né? botaram no barril pegava o oh, oh, oh, oh. um vergalhão e fazia um copo fazia assim um vergalhão e no barril lá no final tinha um um, um prego um, um prego não um, um vergalhão enfiado aqui aí esse vergalhão que a gente botava aqui pregava aqui ó pregava não botava assim enfiava assim podia fazer um para coisa não? Podia fazer uma né? E pra conservar o galão, fazia como? Botava roda de... Né? Corra de cama, de pneu. De pneu de caminhão. Pra ele ser mais... Ser mais leve, porque tinha muita areia, né? Tem lugar que quando a gente vinha com barril, sofria. Quando ele não tinha esse, essas duas... qual é o nome? Borracha. borracha Podia fazer um barril, né? Podia. Pede pro teu neto fazer. Ou o teu gerro, que é engenheiro. É? Você soube? Você soube? Né? Qual era a distância que você tinha de trazer o barril? ali do... ali do posto, da barrica até silicos. Até silico. Você morava lá perto do silico? Ali aonde? É? Do lado do silico. Nasci é... ali. Você nasceu ali? Né? Ali que eu nasci, do lado do silico. onde é aquele negócio do pet shop. Até o homem que comprou, a gente teve aqui semana passada duas vezes me dando um abraço. Ele falou, rico, chegou de greve, eu não posso sair daqui de busca, não te dar um abraço. E o, você morou ali quantos anos? Quantos anos? Ali eu morei, eu sair de lá quantos anos? Nasci ali, me criei ali, saí dali. Você da família Murebe? A Murebe morava mais ali atrás da igreja metodista. Os Murebes, só que o armazém... O pai do Silico, o Esquina, era do lado da casa da minha mãe. Pois é, porque o Fabrício... O virou... Fabrício é neto de, do, do Magip Murebe, que era o dono da Esquina. Dono da... Do armazém. Do armazém. Tinha o um armazém de, de Mureb do lado da casa da minha mãe, e tinha do Ceceu no outro lado. O armazém do Ceceu. Era dois armazéns, um em frente pro outro. E você conheceu o Silico? Silico é meu compadre. Tu... Cadê é meu filho, que está doente? E é tudo? Vocês passaram a infância juntos? Tudo junto. Crescemos juntos. Ó, Silico é padrinho do meu filho. A irmã do Silico mais velha é madrinha da minha filha, aquela que faleceu. Fomos criados juntos. Obrigada, amor. Boa tarde, meus lindos. Qual era a brincadeira de vocês? Ah, de roda, de pique-se-esconde, deixa eu ver. Pega-ladrão, mas à noite, nós brincávamos muito. Era mulher de breca, liete, silico, era aquela galera toda dali. E estudava onde? O José Bento. Não lembra? O José Bento era um grande homem, foi um grande homem disso. Você conheceu ele? Muito. Eu Bento, dentro, o Dócio, a esposa dele. Conheci todos. O que é que ele fez por vocês? Fez muito. Ele fez fez o colégio. Você chega no colégio, está lá a foto dele. Era uma pessoa maravilhosa. Ele ia no colégio, todos nós, sim, cantava o hino nacional quando ele aparecia, né? Hum. E ele homenageava todas as crianças, fez a igreja metropolitana católica. Depois o colégio que ficou, Santa Rita, foi, fez a igreja católica, depois a igreja sofreu, a escola sofreu um pouco de dano, ele reformou. E essa A estrada, né? Quando ele morreu, ele morreu aqui, mas levaram o corpo comigo. Nós fizemos o enterro dele aqui, veio aviões do Cruzeiro do Sul, sabe? Veio aviões do Cruzeiro do Sul fazer homenagem a ele aqui em Dulce. Foi lindo! Aí eu fui no enterro aquele... dele lá no rio. Sério? E eu fui aqui, em Búzios até lá na, naquela estrada que diz, até que enfim, aquela rodovia que vai para São Pedro e vai para a Maura Peixoto, né? Ali o avião levou ele. Não, ali o avião é, fez uma homenagem ao um povo de Búzio e a ele. E o... O iate foi ele que fez. Ele parecia com ele, ó cabelo branco assim. E a diferença, antes aqui era Manguinhos e Búzios é aonde que é o centro hoje? Né? É lá no centro da cidade, essa semana meu neto falou assim pra mim, Vô, quatro anos, aonde é a cidade que eu moro, a nossa cidade é a Armação dos Búzios. E Manguinho, Manguinho é o bairro que nós moramos. Ah é, vó, é, aqui não é o centro de Búzios, aqui é um bairro antes do centro de Búzios. E antes como é que era? Ontem era estrada de chão. Não, e era totalmente diferente. Claro. Manguinhos eram manguinhos, budos eram budos. Era isso aí. Até tinha uma, uma rixa do pessoal da armação com o pessoal de budos. Quando tinha baile o pau quebrava. Por quê? Ué! Não tinha uma rixa terrível do povo da armação com o pessoal de manguinho. Brigavam. Quando tinha jogo de futebol lá Ali no campo de futebol, você não tem... às vezes tinha que sair antes que o pau quebrava lá no campo de bola. <risos> Porque era uma torcida de um lado, a torcida de outro. E você dava para ir a pé do... de Manguinhos para o centro de A gente ia até para São José, até para baile. Todo mundo andava a pé. dona Urdeca disse os grandes bairros é... ainda eram todos São José. Né? Em São José. Um saco de fora. O saco de fora. E hoje é São José. A gente ia a pé e voltava de manhã quando o sol estava saindo. A mamãe ia com a gente. Tempo bom, né? E por que saco de fora? Passei eu! Você já procurou desco descobrir isso? Hã? Não. Por que Trevo da barbuda? Trevo da barbuda? Ah, foi o Ronei fez um restaurante ali. primeiro restaurante barbado era ali. Aquele foi... que ainda tem hoje lá de madeira? É aqui, né aquela ali, agora aqui. Foi um fenômeno o restaurante do Vonei ali onde é a Barbuda, onde é o, a pousada, sabe? Foi um fenômeno. E por que esse nome, Barbuda? Barbuda? Vonei, eu... Vone, conhece Vonei? Você conhece Vonei? É, é aquele alto. Tem coisa boa para te contar. O Ney é gente muito boa. Muito um trabalhador. O um restaurante dele, hein? Cresceu, cresceu de uma tal forma. Né? Um restaurante pequeno, mas ele era muito acolhedor. E as pessoas adoravam ele. Vocês iam a pé até Cabo Frio para fazer compras, é verdade? Não, isso aí já foi, a, já foi na época da minha mãe. Que eles saiam daqui de noite, a mamãe dizia que chegava lá no Buriri, tinha um areal, quando chegava lá eles paravam, depois que passava a areia e ficava antes de pôr do carro para seguir quando amanecia. Porque ninguém conseguia passar nesse, nesse areal do, do Buriri, que é na Estrada Nova, por causa do sol quente. Sabe? Aí faziam as compras? E vinha, vinha com burro, né? Burro cheio vinha com burro cheio meu avô era cacheiro, cacheiro viajante levava nove burros carregados de peixe salgado para bicuda quer dizer que você era de uma família rica é quem era cacheiro naquela época né meu avô foi teve muito poço, teve muitos animais é, de carga ia para bicuda com uma besta que ele tinha muito boa e nove ca, ca, Burro carregado, é burro, né? Burro é, é grande. Eu lembro que meu irmão ia com ele, é, os afilhados dele acompanhavam ele, ele ia para bicuda levar peixe, aí ele trazia, que não era vender, ele trazia galinha, trazia feijão, trazia arroz. Não, não tinha dinheiro, né? Não tinha dinheiro. O dinheiro era o alimento, trocava, né? Levava muito peixe salgado. É.